Bom, então, bom, bom dia a todos, todos, todos que estão nos assistindo, ou boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário. Uh, hoje é dia, dia 24 de, de agosto de 2022, eu uh, estou aqui para entrevistar a Beatriz Kushner, que faz parte do projeto Testemunhos de Isolamentos. Uh, então, antes da gente começar com as perguntas, eu vou pedir para você se apresentar uh, da forma que você se sentir mais confortável, então, academicamente, um, é, um pouquinho mais sobre você, enfim para vocês apresentar e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o projeto, certo? Eu sou Beatriz Costumir, sou historiadora, fiz graduação e mestrado em História na UF e doutorado na Unicamp. Eu dirigi por 16 anos, entre abril de 2005 e dezembro de 2005 e 20, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e sou professora do PPGArq, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos, da Unirio. Perfeito. Uh, então, eu queria perguntar um pouquinho, falar, pedir para você explicar um pouquinho como que funciona o projeto testemunho de isolamento. Eu acho que isso vai entrar também um pouco da questão do arquivo, né? Uh, arquivo Geral do, do Rio, da Cidade do Rio, então, para você também explicar um pouquinho sua relação com, com o arquivo. Enfim. Então, dia 16 de março de 2020, o então prefeito Marcelo Crivella é, de, é, decretou a possibilidade de home office, é, então, o arquivo e várias outras instituições da prefeitura foram trabalhar em home office, a gente teve alguns casos de covid é, logo no início, é, de servidores é, terceirizados do Arquivo Geral da Cidade, como o pessoal da segurança. É, e, é, naquele momento, é, eu tomei conhecimento pelo diretor do Arquivo Municipal de Barcelona, o doutor Joaquim Burras, de uma iniciativa é, da ICA, né, da Associação Internacional de Arquivos, que estava orientando os arquivos a fazerem uma coleta desses testemunhos, né, desses, desse momento da pandemia. Acho que os, uma associação de historiadores de Nova York também tinha começado é, os trabalhos. Então, no Brasil, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, através do projeto Testemunhos do Isolamento, foi pioneiro nessa coleta eh, de dados eh, sobre o que vinha eh, acontecendo com as pessoas a partir eh, da, da decretação de pandemia pela OMS e como o Brasil eh, e cada um dos estados foi se posicionando quanto a isso. Não, interessantíssimo. Então, isso, é, esse contato que você teve, né? Fora do Brasil com, com essas ideias. Uh, você consegue dimensionar quando que foi? Foi logo no começo mesmo, em março? Porque março a gente entrou em lockdown, acho que abril uhum. eu tomo um conhecimento, e o nosso projeto entra em, em coleta a partir de maio de 2020. Então foi bem rápido. Uhum. Uh, então, você está falando o. o, o o projeto de vocês foi pioneiro no Brasil, né? Hoje a gente consegue ver muitos outros projetos que, que vêm seguindo um pouco a mesma linha, ou linhas diferentes, com, coletando esses relatos, enfim. E aí eu queria saber, já que vocês foram pioneiros, né, vocês começaram com isso, vocês se basearam uh, em, em algum outro projeto, nesses projetos do exterior? Ou como é que, que foi esse processo de, tipo, ah, beleza, vamos então coletar esses relatos aqui no Brasil? É... E a partir desse momento, você falou, por aí, março, abril, que vocês decidiram que iam coletar, e maio que começou a coleta. Então, como é que foi esse período? Como que vocês conseguiram é, decidir um jeito de coletar e colocar isso no ar? Também tinha grande desafio de mesmo em home office continuar com as atividades do Arquivo Geral da Cidade é, em funcionamento, né, os serviços que a gente é, entrega ao público. Então, é, um pouco eu conversei com o professor Joaquim Borras sobre como eles estavam fazendo, tomei é, conhecimento das instruções da ICA, né, da Associação Internacional de Arquivos, e aí, é, junto com a, com a então diretora de pesquisa, a Agnes... É, nós começamos a pensar no formulário Google Form, que era a maneira mais fácil né, de é, tentar... É, fazer um perfil de perguntas pudessem ser distribuídos é, pela nossa mala direta, que tinha na época cerca de é, 10 mil nomes inscritos, tanto de pessoas físicas como de instituições, e também nós tínhamos, à época, desde 2013, um boletim quinzenal chamado Sebastião, onde a gente fez também uma grande divulgação. É, essa divulgação acabou caindo na imprensa também, então nós fomos é, matéria de vários jornais e televisões, enfim, é, querendo entender o projeto. E, a partir dali, é, a gente veio é, começou a receber esse, esse formulário que a gente, propositadamente, fez bastante simples para que as pessoas pudessem é, responder com tranquilidade e, o mais importante, é que elas pudessem anexão, um, um relato pessoal, mas também se elas quisessem colocar desenhos, fotografias, áudios, é, vídeos, elas também pudessem fazê-lo. Certinho. Uh, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa questão que você falou da divulgação, mas antes disso, uh, ainda sobre o formulário, uh, então você falou que vocês é, optaram pelo Google Forms porque era o mais fácil ali para fazer, Uh, então, eu queria saber duas coisas a respeito disso. né? Uh, se anteriormente, dentro do arquivo ou pessoalmente, você já tinha trabalhado com o Google Forms né? uh, para arrecadar aí, uh, coletas ou até mesmo informações, se você já tinha tido essa experiência. E eu queria entender um pouquinho mais sobre como era a equipe que, que montou o projeto. Se foi só você, como que teve a ajuda de outras pessoas. Me, meio que entender o funcionamento disso dentro do arquivo, porque até onde eu entendi, é, isso é um projeto que faz parte uh, do Arquivo Geral da Cidade do Rio, mas é, institucionalmente falando, uh, vocês tiveram, aí, então, algum financiamento, apresentaram um projeto, ou, ou só foi acontecendo durante é, o percorrer da pandemia, enfim, foi foi indo o projeto? Então, nós tínhamos já utilizado o Google Form no ano uma ideia que a gente tem, tinha, que chamava perfil do consulente. Então, quando um pesquisador ia a alguma das salas de consulta, que na verdade no arquivo são. Uh, ou eram pelo menos uma na biblioteca, uma na documentação escrita e uma na documentação eh, de fotografia audiovisual. Ele, depois que ele eh, era atendido, ele respondia a um formulário eh, sobre a sua satisfação, sobre o motivo da pesquisa e tal. Então a gente já trabalhava com esse Google Form. E o consolidado desse Google Form, ele estava anualmente no nosso relatório de gestão, que desde eu entrei para o arquivo em 2005, se você entrar na página do Arquivo Geral da Cidade, tem todos os relatórios de gestão desde 2005 até eh, 2020. Então, era também interessante a gente saber o perfil do consulente, quantas pessoas a gente atendia. É, por ano, enfim, até para que você pudesse fazer um planejamento do que, de que documentos, de que acervos documentais você tratar, você entender quais eram os mais procurados, para um pouco te orientar é, nesse tratamento. É, a realidade dos arquivos públicos no Brasil... Amanda, é uma realidade muito diminuta, são muito poucas pessoas é, trabalhando. Então, é, eu e a, a então diretora de pesquisa, Agnes Alencar, é, bolamos o formulário é, e colocamos ele na praça e fizemos circular e eu com os meus contatos fui divulgando a jornalistas é, e fomos colocando na nossa newsletter e fomos fazendo circular, circular em outras redes, então é sempre um trabalho muito é, desta maneira o projeto Testemunhos de Isolamento, ele durou é, enquanto a minha administração no Arquivo Geral da Cidade aconteceu quando é, virou o governo é, uma nova equipe entrou infelizmente a nova diretora exonerou todas as pessoas que estavam trabalhando no arquivo muitas delas há décadas, tirou os cargos, enfim, então essas pessoas saíram, isso para uma instituição arquivística é péssimo, porque você perde a memória é, da instituição, é, eu tive o cuidado de fazer um, uma cópia é, de todos esses formulários e guardar comigo, é, também tem uma cópia, espero, no arquivo geral da cidade, para que se as pessoas depois quiserem consultar, mas eu tive essa preocupação com medo de que, enfim, pudesse ser é, desprezado como acervo documental. Nossa, meu Deus. Então, tá, eu acho que eu tenho algumas questões ainda sobre. Uh, isso que você falou da dessa própria questão da exoneração dos funcionários e como é que, meio que pelo que eu entendi, foi uma. interrompeu assim, o projeto, né? Não foi algo que, que deu para continuar, enfim. Uh, mas an antes disso, eu ia perguntar, então, se você conseguisse explicar, assim, em poucas palavras, qual o objetivo do projeto? E aí, pensando nas pessoas que preencheram, né, o formulário do Google, vocês tinham algum objetivo? em atingir algum público específico, ou não? Vocês foram lá e divulgaram de todos os meios que vocês conseguiam para conseguir a maior parte de, de relatos. É, nós, a, a primeira jogada uhum. é, foi um pouco para ver qual era o nosso alcance. Uhum. né Então, nós começamos a fazer é, sistemas de pizza para entender... Eram os formulários, quantos formulários a gente estava recebendo e que tipo de perfil. A gente chegou a receber cerca de 300 formulários. Uhum. É, e aí, quando outros projetos foram acontecendo e a gente acabou se tornando um grupo né, no Sim. WhatsApp, é, uhum. com pessoas que estavam trabalhando nessa questão, nós percebemos que não precisávamos entrar em todos os perfis é, da cidade, porque outras pessoas estavam trabalhando com um perfis é, que não, nós não tínhamos alcançado. Então, o diálogo entre as pesquisas ajudaria a mapear é, o maior número possível da diversidade da cidade. Uma coisa também que nos chamou muita atenção foram pessoas é, que ou trabalhavam no Rio e moravam em outras cidades, ou pessoas que trabalhavam dentro do estado do Rio de Janeiro e que pediam para participar do projeto e a gente tem, enfim, formulários com esses perfis. Uhum. Então, resumindo, uh, essa questão da divulgação, então, foi pelas próprias redes pessoais né, de vocês que foram divulgando e pelas redes sociais do, do arquivo? Exatamente. É e isso acabou é, alcançando a imprensa, tanto a televisão uhum. como jornais. E você acredita que a partir do momento que, que vocês conseguiram alcançar a imprensa em jornais, vocês tiveram alguma resposta quantitativa um pouquinho maior, ou você acha que. Sim. Sim. Certo. E você consegue me falar, então, qual foi o período da coleta? Que foi o período que você estava na gestão, né? Entre maio de 2020 é, e, 20, e 20. dezembro de 2020. Em dezembro de 2020 e dentro desse período vocês conseguiram notar é, algum, alguns picos, vamos dizer assim, de participação, porque a gente viu em algumas iniciativas, por exemplo, no começo da pandemia, quando a gente ainda estava no lockdown e início da quarentena, tinha uma procura muito grande, né, por, é, das próprias pessoas em, em relatarem, falarem sobre o que elas estavam sentindo, e com o passar do, dos meses foi caindo um pouquinho, e depois a gente conseguiu ver também, ah, no segundo pico ali que teve também Voltou um pouquinho os relatos. Vocês conseguiram perceber isso no projeto de vocês? A quantidade de relatos que vinham com o que estava acontecendo no período? Isso acontecia, mas também a gente percebia que eh, quando havia eh, processos de divulgação do projeto, também aumentava eh, uhum. as respostas ao relatos. Certo. Então, a divulgação, querendo ou não, também influenciava bastante, bastante. essa resposta certo uh, Só retomando, então, a questão de, de infraestrutura, então vocês não, não tiveram nenhum, é, nenhum financiamento específico para esse projeto. Vocês isso. só estavam trabalhando né enquanto servidores do arquivo e também começaram a fazer isso. Uh, e você comentou, então... Coisa não manda como uma coisa diletante, mas uhum. acho que é importante acompanhar que a gente estava respeitando uma normativa da Associação Internacional de Arquivos e é. de experiências internacionais. Então, a gente estava sincronizada é, hum. com o que é, o universo arquivístico estava pensando sobre a questão. Certo. E aí, então, você comentou que foi você e a Agnes né, que colocaram para frente o projeto. Uh, então, vocês duas, a formação de vocês é na área de arquivo. Então, vocês já... Não, eu sou historiadora... Historiador. E a Agnes é historiadora. Historiadora. Então, nenhuma de vocês tem é, uma experiência específica com, com TI em si, né? tecnologia da informação, computador, enfim. Mas Você, também é, né? é, acho assim, que não é uma importante, porque uhum. o formulário é, escolhido ele conseguia responder a todas as nossas Sim. demandas e de respostas. Sim, eu ia perguntar exatamente isso, se durante esse processo vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido, ou foi, foi até porque vocês já tinham trabalhado né, anteriormente com, com o Google Maps, certo? Uh, então, você falou que te, então, aí vocês tiveram a coleta entre maio e dezembro de, de 2020. E aí depois desse processo. Então, essa era o primeiro, essa era a primeira etapa é, é, nós tínhamos como ideia de segunda etapa do projeto, fazer uma série de entrevistas presenciais uhum. com pessoas que estivessem é, no que a gente chamou do olho do furacão. Então, assim, é, o pessoal da saúde, é, o pessoal da enfermagem, é, o pessoal um, é, da limpeza urbana, é, só que como é, houve a mudança de governo, essa segunda etapa não pôde acontecer. Uhum. E também, pelo que parece, não houve interesse da nova gestão uhum. em dar prosseguimento a esse projeto. Nossa, uma pena, né? Porque eu acho que ia ser sensacional essas essas entrevistas. Uhum. Mas... mas... Uhum. Pode falar. Um, um, no sul, que um pouco grudou na nossa ideia, é, e uhum. fiz algumas entrevistas, e tal mas eu acho que ele não... Não era bem o foco, uhum. é, enfim, o ideário que a gente tinha para essas entrevistas. Sim. É, eu acho que esse, esse que você está falando é o do, é do Rio Grande do Sul, que eles fizeram também várias... É, mas o foco era diferente mesmo, Arão. Eu acho outro... que eles se basearam bastante é, na nossa proposta, uhum. é, mas acho que também na tentativa de se, se construir como uma ideia própria, acabaram uhum. fazendo algumas entrevistas, mas acho que é bem diferente da ideia que a gente tinha. Sim. É, então depois desse processo, né? Então a gente tem a coleta entre maio e dezembro de 2020. E aí você tá fora, você foi para fora do arquivo, então. Depois. De... Uh, então não deu tempo de vocês pensarem. O que vocês conseguiram fazer foi baixar todas essas respostas e deixar. Mas, mas a gente produziu cerca de, Acho que eu publiquei cerca de três artigos sobre o tema. né? Durante as coletas, eu fui publicando e também fiz uma série de lives é, debatendo a questão, debatendo o projeto. Uhum. Uh, e você pode me contar, então, um pouquinho a história desse processo de como que vocês faziam da coleta né? para guardar mesmo esses relatos, porque... Vocês coletaram entre maio de 2020 até dezembro de 2020. Uh, e agora, você você comentou mais cedo que você guardou com você, né? Tudo que você baixou. e cópia Uma cópia, cópia, aqui, uma cópia é, Todas as senhas de todas as mídias sociais foram entregues à nova gestão. Uhum. Então, eu que, é, da mesma maneira que eles devem estar guardando os perfis dos consulentes, eles também uhum. têm podem guardar essa documentação. Sim, e, e toda essa documentação, esses depoimentos, uh, eles estão lá, então, teoricamente, a gente acredita, mas é. considerando que, no mundo hipotético, onde eles tivessem dado andamento, onde, ou onde vocês ainda estivessem por lá, vocês tinham a ideia de disponibilizar isso de uma forma diferente, esses relatos, ou deixar só fora, fomos... era Era dito ao pessoa que estava preenchendo, se ela queria ser informada, uhum. queria ser identificada, queria que é, o seu relato fosse divulgado ou não, uhum. e, se ela queria saber é, dos desdobramentos da pesquisa. Então, a gente seguiria o que uhum. se colocou no formulário. Uhum. E vocês tinham alguma ideia, então, de, de divulgação, considerando as pessoas que colocaram, sim, eu concordo que seja divulgado o meu relato. Vocês tinham pensado em em alguma forma de expor esses relatos ou na época, na época se pensou muito na cidade no memorial é, das vítimas e a gente achou que uma das possibilidades de se entender o momento pandêmico é a gente poder divulgar esses relatos que é. estão é, no projeto sim uh, e, e hoje atualmente né imaginando vocês já fora do projeto o projeto não tem consolidado da forma como era planejado vocês têm alguma, algum planejamento ainda do que fazer com esses relatos? Ou isso agora ficou por a cargo do arquivo e das pessoas que, que estão por lá? Eu acho que a documentação que a gente coletou é, e os artigos que eu publiquei acho que dão bastante conta é, do acervo é, que a gente conseguiu amealhar. É, acho que se outras pessoas tiverem interesse elas vão se debruçar sobre os dados que a gente um pouco uh, reflete nesses artigos, porque há toda uma, uma reflexão teórica, mas também há a divulgação é, desses, dessas tabelas e também é, o copilado de testemunhos. Então, uhum. isso acho que ajuda a outras pesquisas. Sim. Uh... Então, pensando agora, vamos falar um pouquinho da coleta em si, então, do, do que vocês acabaram coletando. Uh, o, o Google, né, o Google Forms, ele acaba formando, acho que são dois documentos, né, ele forma um PDF específico do, daquele formulário e, e algumas outras planilhas, né, comparativas. Uh, você teve acesso, então, a todas as respostas, né? Você falou que deu uns, umas 300 respostas, mais ou menos. Uhum. Uh, e você leu todas elas? Ou... Todas elas, meu Deus. Uh, e você consegue, então, é, comentar um pouquinho com a gente alguma, alguma coisa que você conseguiu tirar no sentido mais geral mesmo, né? Então, por exemplo, muitas iniciativas, eu acredito que, que a sua também, uh, relataram para a gente que tem uma presença feminina muito grande no meio dos relatos. Então, tem muitos relatos é, de, de mulheres, então, dentro desses 300 relatos que vocês conseguiram arrecadar, vocês conseguiram notar algumas permanências, né, coisas em comum entre eles, ou coisas muito diferentes, abstratas, e e algum algum nicho específico que vocês conseguiram alcançar ou não? Eu acho que a gente alcançou um nicho específico entre moradores do centro e da zona sul do Rio de Janeiro. Uhum. É quantidade grande de aposentados. É, o texto, os relatos iam mudando com o tempo, então, do desespero é, do momento inicial, é, a angústia é, de todo mundo convivendo junto na mesma casa é, o tempo todo, que era uma coisa que não acontecia, as frustrações de ter idealizado o ano um determinado perfil e não podendo é, se concretizar é, daquela maneira é, acho, que eu não, acho que os depoimentos vão seguindo okay. a cronologia uhum. dos fatos que uhum. vão acontecendo em relação à, à pandemia certo lembrando que é, a vacinação só começa é, uhum. em janeiro de 21 então a gente termina uhum. Da, da... Sim. não Sim. Eu achei interessante que vocês conseguiram, então, pegar um nicho de aposentados, né? Que eu acho que também a gente, pensando aí, é uma grande parte da população que realmente estava, pelo menos ainda no começo, ali respeitando o isolamento. Eu acho que as pessoas que tinham mais medo também, né, nesse processo. Uh, então, eu queria perguntar, agora, fugindo um pouquinho da. da a respeito da coleção, se, daqui a pouco a gente volta de novo, uh, se durante esse processo vocês tiveram alguma dificuldade, uh, no, no geral mesmo, tanto uh, durante a coleta, quanto na parte de divulgação, no, de uma forma geral também para a gente pensar que, é, mesmo a gente coletando, né, a gente estando trabalhando nesse sentido, a gente ainda estava no meio de uma pandemia também, eu acredito que o arquivo tinha outras demandas, então acho que... Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se vocês tiveram alguma dificuldade e se vocês mudariam alguma coisa é, no projeto olhando hoje, sabe? Se, se você mudaria alguma coisa nesse caminhar. Não, acho que é, dificuldade não, não tivemos. Acho que é, investimos bastante na divulgação para poder ter uma resposta quantitativa e qualitativa é, interessante. Então, fizemos muito isso. É, ficamos muito surpresos quando recebemos demandas de que é, eu não moro no Rio, trabalho no Rio e quero poder responder. Então, é, a gente abriu para essas pessoas é, também. Acho que talvez esse grupo que acabou se formando de pessoas, e instituições que estavam trabalhando com o mesmo tema, é, talvez pudesse é, ter é, encontrado uma forma de trabalho conjunto, porque o que acabou acontecendo é que cada um desenvolveu o seu projeto e a gente tinha conversas, mas não era alguma coisa de um trabalho coletivo. Né? É, por exemplo, quando a gente não conseguia chegar a determinadas áreas da cidade mais desprovidas economicamente, mas eu sabia, por exemplo, que a Fiocruz tinha a favela da Maré ao lado e conseguia chegar, Essas uhum. coisas já me deixavam mais tranquilas de que esse mapeamento estava sendo feito. Mas talvez, se a gente tivesse se proposto naquele momento a trabalhar realmente em conjunto, uhum. talvez a gente tivesse é, conseguido ampliar ainda mais essas coletas. Sim, sim, com certeza, porque querendo ou não, né, eu acho que todos os projetos, obviamente, estão de parabéns aí por, por tudo que fizeram, que coletaram, mas acho que a, a gente foi se encontrando no meio do caminho, né, então já estava começando um, foi, foi fazendo outro, e alguns né, ainda estão fazendo, porque é o que a gente sabe, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda está nesse, nesse limbo do que fazemos agora, e, ao mesmo tempo, outros projetos também já finalizaram, até porque não tem mais perna, né, enfim, para dar andamento. Uh, queria perguntar, então, mais uma vez, um pouquinho sobre... Você falou, então, aí sobre os dados que vocês coletaram, sobre nesses né, níveis específicos, e a, a ideia de vocês, o objetivo, então, era atingir o estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral? A ou A cidade. cidade. A cidade. E, então, vocês foram aceitando pessoas de fora a partir do momento que elas vieram procurar vocês. Eu acho que uma coisa interessante a se colocar é que tanto você como eu temos uma formação de historiador. né? É, e eu tenho, enfim, uma larga experiência na gestão de uma instituição pública é, arquivística. É, enquanto historiadores a gente acha que os arquivos públicos foram feitos para nós, pelas nossas pesquisas. Lamento informar que os arquivos públicos não são feitos para nós, eles são feitos para a comprovação de direitos e, numa segunda etapa, para uma pesquisa acadêmica. Uhum. Então, o objetivo também de um projeto como esse, acho que por isso o envolvimento da, da ICA nessa questão, era e era um desejo muito forte meu, é que as pessoas, quando passassem ali pela Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Amoroso Lima, onde fica o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, elas pudessem ter um sentido de pertencimento e cidadania, que é uma das funções é, da comprovação de direitos, e dissessem, bom, é, eu tenho a minha história depositada ali naquela instituição, eu faço parte da história dessa cidade, eu tenho esse sentido de cidadão. Né? Então, acho que tinha muito essa vontade é, imbuída nesse projeto. Eu, eu até perguntar exatamente isso no sentido de qual de como você enxerga a importância do projeto que, que eu acredito que assim né é, a gente consegue enxergar um, uma importância para o futuro considerando que a gente está é, arrecadando né e, e como que a gente vai conseguir pesquisar e analisar isso mais para frente já analisando agora mas analisando mais para frente também mas qual a importância do projeto enquanto ele está sendo constituído né então se você pudesse falar dessas duas coisas, né? Então, qual a importância do projeto enquanto ele estava sendo feito, né? A importância dele agora e a importância dele para o futuro. A, a importância dele do projeto é a importância de qualquer uh, documento histórico, né? Uhum. Por isso, o projeto ele forma uma coleção, o que arquivisticamente nós denominamos por coleção, né? Dessa coleta de, de informações de um dado registro. Todo documento, todo documento, quando ele nasce, ele tem uma função. Ele nasce para responder na administração pública isto ou aquilo, e é, a partir da gestão de documentos vai se é, perceber se essa documentação ela tem um caráter permanente, deve vir para uma instituição de guarda, ou ela é descartável e terminou... O seu a sua contribuição. A intenção de construir essa coleção do testemunhos do isolamento era fazer um retrato deste momento é, nas suas diferentes nuances e possibilitar que, é, no futuro, como qualquer documento, ele possa é, servir de reflexão sobre o passado. Por isso que também era importante fazer essa coleção porque a documentação das prefeituras, dos governos, sobre a questão da pandemia, ainda vão demorar pelo menos 20 anos pela gestão dos documentos para ingressarem numa instituição pública. Então, uhum. é, é uma forma de sanar é, essa, essa lacuna, podendo construir essa coleção. Sim. E, então, nesse sentido, uh, né? de aí, cenário, essa lacuna, e a gente pensar um pouco dessas informações que a gente conseguia a partir do, do preenchimento do formulário, você pode falar um pouquinho mais, então uh, o que você pensou na hora de, formu de formular o formulário, né quais perguntas você uh, conseguiu achar mais importantes eu estava dando uma pesquisada no formulário eu lembro que eu encontrei ele em, lá em 2020 ainda quando estava rolando, eu lembro de ter visto ele mas eu não consegui achar Uh, ele mais recentemente. Tem um link na página um link na parte do, arquivo, do arquivo, né? Chama, pelo menos se chamava testemunhos, uhum. Se ele não foi retirado, uhum. link continua uhum. lá. É. Com o Porque eu estava dando uma olhada esses dias e o, o site estava tava com problema, não estava entrando. Problemas é, de... É. Então, cê, cê, você lembra, você tem uma noção só das perguntas mais básicas que era uma, um perfil daquela pessoa, né? Uhum. É, quem ela era, idade, formação, em que área da cidade ela morava, em que área da cidade ela trabalhava, é, o nível de renda, se ela estava nativa ou se ela era aposentada, é, como é que com quantas pessoas ela vivia uhum. é, em casa, é, enfim, se era mulher ou homem, é, ou como ela se identificava, é, e é, o mais importante era, o final, ela fazer um relato para nós de como ela estava vivendo aquele momento. Uhum. E eu lembro também que, aí, além dessas perguntas, né, de informações que você também falou, uh, as pessoas podiam anexar né, fotos, imagens, vídeos. É, e vocês receberam muitos, porque também alguns projetos comentam que ah, preencheu o formulário, a galera até preenchia, mas na hora de anexar não encontrava tanta coisa. Era, era pouco, foi bem pouco. Uhum. E aí era mais, você tem uma noção de o que tinha mais? Se era mais foto, vídeo, carta, coisas que... Eu acho que a gente recebeu alguns desenhos. Desenhos? Ah, interessante. Desenhos. Certo. Bom, eu acho que a gente já acabou passando por, por todos os pontos. Eu ia, já encaminhando mais para o final, uh, perguntar para você primeiro se você tem mais alguma coisa que você gostaria de contar que você acha importante, que, que a gente acabou não, não falando. Uh, e, e em seguida, que você falasse, então, um pouquinho, se você tem planos futuros, né, para... Não, não necessariamente dar andamento para o projeto, né, porque eu acho que o projeto já está já, já finalizado, mas... Uh, para a produção em cima desse material, para além dos artigos que, que já foram publicados, ou algum novo interesse no sentido, por exemplo, você falou que vocês tinham uma segunda etapa planejada de entrevistas. Se isso é algo que ainda está tá dentro do, do horizonte do seu horizonte, pensando ou, ou não, acho que já foi um ponto final, já, já acabou esse, esse projeto, e, e vamos dar encaminhamentos aí para outros. Então, eu acho que é, o projeto em si... É, ele acabou sendo abortado, entre as, uhum. mas num momento muito bom desse abortamento, uhum. porque é, com a, as vacinas a gente passaria por um outro momento. Eu acho que não faz muito sentido hoje em dia é, esse projeto de entrevistas, porque o interessante era poder, nesse momento já de contatos pessoais, é, fazer esse resgate dessas informações e desses sentimentos, ainda com o olho do furacão. Né? Uhum. Já se passou algum tempo, então as pessoas já reelaboraram muito daquelas memórias. Então eu não sei o quanto a gente extrairia nessas né, entrevistas de todo aquele clamor daquele momento que eu gostaria que tivesse é, nessa segunda etapa do projeto. É, eu acho que ele rendeu academicamente para mim, pessoalmente, uhum. é uma quantidade razoável de uma produção, né? são é, três ou quatro artigos, dois deles publicados em livros, acho que três ou quatro lives sobre o assunto, uhum. enfim, então, eu acho que ele cumpriu é, o seu papel de debate. Hoje em dia estou trabalhando numa outra pesquisa, numa nova pesquisa, uhum. é, que é bem diferente desse tema, então não consigo ver eu retornando a essa questão, se não fosse, talvez, num trabalho coletivo, né? se essas instituições todas resolvessem coletivamente fazer um último esforço. Né? Mas eu acho que, assim, é, a pandemia ainda existe, é, a doença ainda está aí, mas mudou muito de seu perfil. É, acho que ainda tem questões que a gente poderia trabalhar nesse pós-pandemia, nesse novo mas eu acho que exigiria um trabalho que fosse mais coletivo. Sim. Bom, eu, eu acho que é, que é isso, então. Você tem mais alguma coisa para comentar do projeto? Quem eu desejo muito boa sorte. <risos> Bom, eu, eu que agradeço, eu agradeço a disponibilidade aí e, e a pesquisa também, dando os parabéns, porque é um trabalho que a gente sabe que não é fácil, né? ainda mais... Brasil do jeito que ele está e do jeito que a gente vai fazendo as coisas, e ainda no meio de uma pandemia, no meio desse caos todo. Então, mais uma vez, parabenizar pelo projeto, agradecer pela presença, em nome do Thiago também, que né, não pode estar aqui, os outros pesquisadores do CHD. Eu acredito que, num futuro não muito distante, a gente ainda entra em contato para pensar nisso, né, da gente ver todo mundo junto e, e todos esses projetos se, se articulando. Você vai, boa sorte. Obrigada.